Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma live do nosso projeto Tutorar. Essa live faz parte do curso Aprendizagem Criativa colaborativa com Tecnologias Digitais e eu gosto sempre de frisar que o Projeto Tutorar tem o apoio da Agência de Educação Digital e a Distância da UFMS, a quem eu deixo aqui o nosso agradecimento. E hoje a gente está encerrando um ciclo bem legal de muitas aprendizagens que a gente teve nesse semestre. E quero convidar aqui a querida Paloma, a nossa convidada, a nossa ilustre convidada de hoje, a professora Paloma, lá do Instituto Federal de São Paulo. Paloma, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite, de dedicar esse tempo aqui para a gente conversar sobre um tema tão diferente, tão importante, que tem tudo a ver com o nosso projeto. Eu que agradeço, Daiane, mais uma vez, adoro estar aqui com você, é uma agora nesse encerramento desse ciclo. Aliás, um ciclo que eu adorei, as trilhas que, que foram propostas, assim me identifico muito com todas elas. Então, eu é que agradeço mesmo a oportunidade de, de estar aqui com vocês. Maravilha! E o pessoal que está nos assistindo, é, escrevam aí no chat de onde vocês estão nos assistindo. Eu sei que tem muita gente que... É, faz parte do curso tem gente que não faz parte do curso é, e que está aqui prestigiando também essa temática e hoje a gente vai conversar então sobre matética eu hoje <risos> compartilhei de novo né divulgando nos grupos e aí um colega veio falar comigo Ai, desculpa, mas eu fiquei com vergonha de perguntar, mas é matética mesmo? Você não me escreveu é errado? matemática? Não é matemática? Aí, aquela coisa que você até explica no seu vídeo, né? É, é matética mesmo, né, a gente coloca no Google, o Google não sabe muito bem o que definir aí sobre matética, e até pergunta, você quis escrever matemática? A gente tá escrevendo um texto no Word, né, escreve matética, assim... Não é matemática? <risos> Mas o que é matética, falou? É incrível, né? Estamos no século 21, um termo do século 17 tão central, tão essencial na educação, e nem o Google, que sabe tudo, sabe que o que é a bendita <risos> matética. <risos> Ai, gente, que desafio, né? a gente trazer isso à tona. Eu acho que você assim, é super corajosa né, de trabalhar esse tema com tanta é, responsabilidade, né, é, e que faz a gente pensar muita, muitas coisas, rever muitas, muitas verdades né, que a gente tem sobre ensino e aprendizagem. Então, eu acho que, que balança bastante a gente. né Eu sempre... Comento com os meus alunos que, que existe uma Daiane antes da matética e uma Daiane depois da matética. Porque é, é bem transformador a gente pensar assim dessa outra forma, né? E, e transforma também todas as nossas relações de, de aprendizagem, nosso modo de trabalhar, de planejar, de pensar avaliação, de pensar... É, organização de conteúdos, então conta aí para a gente um pouquinho o que, que é essa matética, de onde veio isso? Tá certo, dá. Eu, vou, eu vou fazer, eu pretendo fazer um, um resuminho dessa história, porque eu queria mais era bater um papo participando desse encontro, né, e, e como eu me empolgo muito quando eu começo a falar de matética, eu, eu fiz uns slides para me ajudarem a manter um foco bem, bem sucinto, e depois, conforme a gente for conversando, a gente vai esclarecendo um pouco mais aí o que, o que é a matética e quais as implicações dela. É, resumiu bem essa ideia de como ela muda, né, ela bagunça a nossa, a nossa visão a nossa, e mexe com tudo, mexe com, com todas as crenças que a gente traz para a área de educação, porque a gente traz muitas crenças. Né? É, uma, uma formação ali implícita enquanto aluno, todo mundo foi aluno, então todo mundo teve uma vivência de educação dentro de um modelo de escola, que é uma referência muito forte, muito importante, depois a gente passou por uma formação, é, quem é professor, quem trabalha na área, passou por uma formação é, para atuar nessa área é, que é, tem, tem uma visão, tem uma concepção, e não é uma visão matética, não é uma concepção matética. Então, a gente vinha de uma vivência como aluno, teve um reforço numa formação de professores dentro de uma concepção, e de repente a gente se depara com... Uma, uma um paradigma novo, uma, uma forma completamente é, disruptiva, na verdade, se a gente olhar, e simples, né? Eu, eu, eu costumo. Assim, eu gosto da matética porque ela é muito simples, não tem, não é uma, uma teoria complexa, cheia de, né, de termos estranhos, senão a matética, que é um termo pouco conhecido, mas nem ele é estranho. É, é algo realmente simples, central e essencial. Que como é que eu nunca trabalhei dessa forma? Como é que eu nunca olhei para isso? Então, me ajuda aí, Dai, por favor, coloca aí os slides, porque você vê, eu já estou aqui falando, devagando, e daqui a pouco passa meia Olá. hora e eu estou aqui. <risos> Bom, primeiro, a, a matética, é, essa ideia de matética, ela foi proposta pela primeira vez por Comênios, lá no século XVII, é, num contexto é, pós-morte, né, ele, o Comênios é o pai da didática, é um, um teórico muito famoso, muito conhecido na área de educação, é, dificilmente alguém que teve formação na área de educação nunca ouviu falar em Comênios, porque... ...magna, e onde ele pretendia revolucionar a educação lá naquela época, é, e ele tinha uma concepção matética, ele tinha uma preocupação com a matética, mas a obra que ele criou foi a didática. E, e ele não fala de matética na didática, embora as ideias de matética... momentos. Só que, eh, dez anos depois da morte dele, foi publicada uma outra obra dele, chamada Spicilegium Didaticum, essa obra super pouco conhecida, inclusive em biografias é, do, do, do Comênios, em várias que eu pesquisei, não fazem menção a essa obra dele, mas ela foi publicada em 1680, e, e ela, justamente, é, o, o termo spicilegium, é o, o, eu gosto de dar essa explicação, spicilegium é, é um termo em latim que quer dizer é, um, um conjunto de fe, um feixe de espigas de milho, que haviam sido negligenciadas numa primeira colheita e foram colhidas num segundo momento, foram ali. É, o didático didaticum, como é o nome da obra, é um conjunto de ideias, de conceitos importantes que foram negligenciados na didática magna, negligenciados na primeira obra dele, importante sobre educação, e foram resgatadas nessa obra. E essa obra, então, o primeiro e maior capítulo dela é Matética. E, e, e ele traz, então, a definição que a gente já vai ver um pouquinho sobre isso, o que, que é esse conceito. Então, lá no século XVII, Comênios traz a ideia de Matética. E aí, a, a Matética fica adormecida por pelo menos 200 anos, até que, pelas minhas pesquisas, é, a, a primeira pessoa que resgatou aí, é, é, essa publicação é, foi 200 anos depois dela ter sido publicada. E, e daí, então, ela traz isso, fazem uma outra versão, porque era, ela era um manuscrito, na verdade, então eles fazem uma outra versão já impressa, né, já tinha prensa e tudo, e, só que, mais uma vez, ela ficou lá negligenciada, abandonada, escondida. Então, Papert, no século XX, curiosamente, Exatamente 300 anos depois, em 1980, quando ele publicou o primeiro livro dele, Mindstorms, que no Brasil veio com o título de Logo, né, que é o nome daquela linguagem de programação que ele desenvolveu para as crianças, é, ele resgata a palavra matética, né, e resgata para discutir essa concepção, que é a concepção que está por trás do construcionismo de Papert, na verdade, de toda a teoria que ele trouxe nas pesquisas dele, né? O que, que vem aí pela frente, Dai? Depois do passe, é, é, quando eu falo que ela, essa, essa a matética está por trás de diversas experiências de inovação em educação, eu poderia citar várias, e, e talvez algumas dessas experiências as pessoas que estão acompanhando a gente conheçam, né? Primeiro, poderia citar a é, Escola da Ponte, por exemplo, né, Eu acho que difícil dificilmente alguém no Brasil nunca ouviu falar na Escola da Ponte, graças ao querido Rubem Alves e o Zé Pacheco, que já virou meio brasileiro aqui, né, já tá aqui com a gente há um bom tempo é, o, o Zé Pacheco, ele não fazia referência ao termo matética mas ele fazia referência ao paradigma da aprendizagem né, ele diz que a Escola da Ponte, ela, ela se contrapôs ao paradigma da instrução e trabalhou a partir do paradigma da aprendizagem, e depois ele propôs que a gente... Que, que é o mais atual, que seria o paradigma da comunicação, é a ideia mais dialógica, mais freiriana, né? um avanço aí da, da, do paradigma da aprendizagem dele, e, e na minha concepção matética ela engloba, na verdade, essas duas ideias. É, mas tem outras escolas também que trabalham é, com esse paradigma, por exemplo, Summer Hill, né, que esse ano está com em 1921, e que é uma escola que colocou a aprendizagem no centro do processo, o interesse do estudante, né, aquilo que, que tem significado para o estudante, e a partir daí que precisa acontecer a aprendizagem. Então, é, em Summer Hill, os alunos escolhem, até hoje existe a escola, mas desde a época que ela foi fundada, ela tinha essa característica dos estudantes escolherem o que eles queriam aprender. Eles não eram obrigados a aprender nada que eles não quisessem aprender. Mas é uma escola que tem um currículo tradicional, tem metodologias tradicionais, a única diferença é que ela não é obrigatória. E os alunos têm aula num período e tem oficinas e outras atividades no contraturno, que, que não são aulas. Então se os alunos quiserem aprender, quiserem se alfabetizar, quiserem aprender matemática, português, geografia, etc., eles podem assistir às aulas que são oferecidas no horário de aula. Se eles não quiserem, eles não vão e eles podem, no período do contraturno, usar os diversos espaços que a escola oferece, tem oficina, tem ateliê, tem, enfim, uma diversidade de espaços, é, para e aí eles aprendem nesse processo. Então, é um modelo de, de escola que está centrado no estudante, no interesse dele, na aprendizagem dele, como a Escola da Ponte. Só que a Escola da Ponte tem, é, uma, tem metodologias diferentes, ela também não é centrada em aulas, ela é, não tem avaliações desse formato que a gente está acostumado, as provas, né não tem esse formato. É, a Escola da Ponte trabalha com a lógica de que o currículo é um currículo padrão, é o um currículo... Da, do país inteiro, o currículo nacional. Só que o aluno ele tem nove anos para aprender aquilo, ele vai aprendendo no tempo que ele quiser, na ordem que ele quiser, ele monta o plano dele, o roteiro, e ele vai aprendendo, e pode-se aprender com um amigo, pode-se aprender sozinho, pode, ser, pode pedir uma aula para aprender com o um professor, enfim. Ele pode usar diversas estratégias aí de aprendizagem, mas, mais uma vez, é um modelo de educação centrada no aluno e no interesse dele, na aprendizagem, no ritmo dele, enfim. É, é essa a concepção, por isso uma tética, né? Por isso é uma concepção matética. É, tem uma outra escola que eu gosto de mencionar, essa menos conhecida da gente aqui no Brasil, ela chama Sudbury, é uma escola que foi fundada em 1968, é né? uma escola antiga também, eu conheci essa escola em, 19, é, em 1900, não, em 2018, então ela estava aí com, completando um aniversário de 50 anos, então ela já tem mais de 50 ou 60 anos, 60 anos, e enfim, ela é uma escola que não dá para dizer que é experimental, ela é uma escola que tem muitos anos já de, de vida, né, e, e ela talvez seja a experiência mais radical da escola, é porque ela não tem, não tem currículo, não tem professor nessa escola. Os alunos vão para a escola e eles aprendem o que eles querem. A escola oferece uma diversidade de recursos, de espaços, instrumentos, livros, equipamentos e os alunos passam pelo menos cinco horas por dia lá, é, aprendendo o que eles querem. E não tem prova e não tem absolutamente nada e os alunos aprendem o que eles querem. Então, é uma escola dentro do paradigma matético, ela é totalmente centrada no aluno, no interesse dele, na aprendizagem dele, né? Então, é interessante, eu gosto de trazer essa escola como exemplo, para a gente perceber que a, a matética não é um modelo pedagógico, não é um quadradinho que você fala assim, ah, é uma escola, que, uma escola matética, tem esse método, usa esse currículo, não existe isso, a matética é um paradigma, de educação. E dentro desse paradigma, você tem uma diversidade de modelos de, de escola possíveis, desde que ela se centre na aprendizagem, se centre no aluno, no interesse dele, respeite o ritmo de, de desenvolvimento de aprendizagem dele, enfim. Então, ela tem essas características. E tem outras diversas, a escola Lumiar, que eu trabalhei aqui no Brasil, o projeto Âncora, que era escola... Era projeto, virou escola e agora voltou a ser projeto, né? De, de um projeto social, uma ONG. E, e Acho tem... que aquela escola da Índia, Riverside School, também tem um pouco, né? Também tem. É, se você pegar, tem uma série do, do Futura, eu esqueci o nome daquela série. É uma série de, de, de escolas inovadoras, na verdade. Uhum. Lá tem um documentário bacana sobre o projeto Âncora, que inspirou os meus alunos da licenciatura em Química do Instituto Federal aqui de Capivari a criarem o projeto de inovação da licenciatura. E naquela série, tem várias escolas que têm todas essa característica, né? Colocar realmente o aluno no centro do processo. Então, isso é real, isso é possível, isso acontece. Do querido é, Fa, é, Carlos Fino, da Universidade da Madeira, que, que tem um artigo fantástico sobre matética, apesar dele dizer que não é possível, não é possível a escola que a gente é, conhece trabalhar a partir do paradigma... Eu estou tentando provar que é possível, não estou tentando provar não, eu estou investigando se é possível e na verdade eu já, já descobri que é. Só essas, essas experiências que eu mencionei aqui já mostram que existe, né? É fácil? Não, não é fácil, né, e aí é por isso que eu digo, é um conceito tão simples e essencial quanto negligenciado e difícil de ser implementado, né, difícil porque a nossa escola foi concebida dentro de uma concepção didática, quando o, o Comênios, que é o pai da matética também, é, criou a didática, ele pretendia criar um método universal de fundar escolas universais, né, ele fala isso na didática magna, e ele conseguiu, ele conseguiu de tal forma que é muito difícil a gente conhecer uma escola hoje que não seja totalmente fundamentada na lógica didática, na lógica do ensino, então, é, por isso é muito difícil, tudo foi pensado para esse formato, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouquinho. Mas vamos lá, vamos para o próximo. Então, para falar então um pouquinho melhor sobre essa definição de matética, né afinal de contas, o que, que é a matética? Comênios, ele traz essa definição mais básica, mais fundamental. Matética é a arte de aprender. Né? A matética, a, a, a, o prefixo math, que é o mesmo prefixo da palavra matemática, é de uma família de palavras é, gregas, na verdade, vem do grego, que se referem à aprendizagem. Então, é, tem, tem relação direta com a aprendizagem. A, a matética é definida por ele como a arte de aprender, assim como a didática é a arte de ensinar. Então, a matética, é, ela por isso que assim eu acho interessante, ele discutia a arte de ensinar, mas ele tinha uma preocupação com a arte de aprender. O problema é que ele mesmo negligenciou essa arte de aprender na didática magna, ele se centrou tanto no, no ensino, que ele acabou negligenciando ali a aprendizagem, e, e aí essa ideia teve que ser resgatada só 10 anos depois da morte dele, a partir do que ele deixou registrado, que eu fico imaginando como ele devia ver, nossa, mas faltou isso, hein, nossa, eu não, não falei sobre esse assunto. Então, quando ele deixou ali o, o trabalho dele escrito para que fosse publicado posteriormente, o que tinha ali gritando era, vamos falar sobre a aprendizagem, vamos falar sobre a arte de aprender, porque ela tem sido negligenciada, né? Só que ela continua sendo negligenciada, mesmo a gente já estando aí quase 450 anos depois é, da morte dele, né? Bom, Papert, quando resgatou o conceito de matética, ele já deu uma incrementada ali no, na, na, nessa ética é o conjunto de princípios norteadores que regem a aprendizagem e eu gostei muito dessa definição de Papert porque ele propõe princípios né E aí se você vai estudar a obra dele é isso que eu fiz na parte do referencial teórico da minha tese é, eu procurei sistematizar esses princípios que Papert propõe e lógico é, no meu trabalho, eu estou me atendo aos princípios que o Papa te propõe, mas a gente pode depois continuar essa lista de princípios que, na verdade, são princípios que favorecem a aprendizagem. Se a gente quer é, ter um modelo de educação que, de fato, está centrado na aprendizagem e não no ensino, quer dizer, não na, na ação do professor sobre o aluno, mas na ação do aluno sobre si próprio, né? então a gente precisa entender o que, que favorece esse processo e Papper te trouxe aí um conjunto de pelo menos nove princípios que eu consegui mapear é, que que são dicas assim do que favorece mesmo a aprendizagem né é, por exemplo um dos princípios que ele trouxe é, a ai, como é que chama que é a arte de resolver problema é, falhou idade, a gente não pode contar só com a memória, então a gente sempre deixa ali uma, uma colinha, alguma coisa que possa ajudar a gente a, aqui. turística. obrigada, Paloma, valeu pela dica. É uma arte de resolver problemas, né? É, Você pode que... repetir, Paloma, porque deu uma cortadinha na sua fala. Repito. Qual é? é a heurística, né? o princípio da heurística, é um dos princípios matéticos que, que Papert traz na, na obra dele, ele cita, o George, eu, eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dele, é Polia, eu acho que é uma, alguma coisa assim, que é, um, um, na verdade, um matemático, e, e ele trata dessa questão da resolução de problemas, então, desde princípios de, por exemplo, você tem um problema complexo, Divida em partes menores e, e resolva as, as partes menores e isso vai te ajudar a resolver a, a, a complexidade. Né? Outro princípio heurístico, você precisa de tempo para resolver problemas. É, você não pode limitar o tempo de resolução de problemas, não é o, o relógio que vai te dizer quanto tempo você precisa, você precisa do tempo que for necessário para resolver problemas. Então, esses princípios ele traz para a matética, né, são, são princípios que favorecem a aprendizagem. Não à toa, a gente gosta, tem cada vez mais gostado de usar resolução de problemas ou trabalho com projetos pra, nas experiências de aprendizagem, porque isso favorece a aprendizagem, né. Então, é, no entanto, a escola, ela, ela é, limita, restringe o nosso tempo, né, é, tem as aulas lá de 50 minutos, tem os, os dias letivos, os 200 dias, tem, enfim, os 9 anos, tem, todo o tempo é, é, é fracionado, ele é... Ah, ai, que legal, Ada, obrigada pela sua contribuição aí. É isso mesmo, da liberdade ao aprendiz. Então, e a escola, ela não, não opera nessa lógica, né, nessa lógica desse tipo de princípio. Então, é, a gente percebe que a escola prejudica a aprendizagem. Olha só que duro isso que eu estou falando. Ela prejudica a aprendizagem do aluno, porque ela não dá tempo para o aluno aprender. O tempo que o aluno está na escola, na maior parte das vezes, ele está ali ouvindo só o que o professor está falando. É, e, e se ele precisa de mais tempo, não dá. Acabou a aula, desculpa. Ou então, às vezes, o professor abre começa a conversar com ele. Não, mas faz aquelas perguntas que são ótimas, aquelas perguntas que vão fazer o aluno pensar, construir o conhecimento. De repente, o, aluno, o professor olha para o relógio e fala, ah, não dá, não dá, está acabando a nossa aula. Não, eu tenho que dar a minha aula, ou pior ainda, eu tenho que dar a minha aula, então não dá para a gente é, continuar essa conversa. Quer dizer, não dá tempo de... de ensinar agora, né, é essa lógica que, que, que impera ainda na escola. Então, essa semana, semana passada eu ainda vi um meme, eu não vou lembrar bem certinho como que era, mas era basicamente isso que você tá falando, ah, eu não consigo fazer as atividades da universidade porque a universidade me atrapalha demais, assim, <risos> é. é bem isso. E, e eu fiquei pensando, nossa, mas é isso, assim, isso que eu vivi. Eu queria fazer coisas e aprender coisas, mas eu não tinha tempo, porque eu tinha tanto trabalho para entregar, tanta coisa para fazer, para cumprir, para mostrar que eu estava com coisas que eu não tinha tempo de ler, coisas que eram importantes, é, indicações de livros que os professores davam, que a gente queria ir a fundo, queria aprender mais, e não dava tempo. Porque dentro daquele tempo destinado à nossa aprendizagem, entre aspas, não uhum. tinha espaço para isso. Tinha espaço para a gente ficar é. sentado lá, escutando o que o professor tinha para <risos> falar. Isso mesmo. Porque o tempo da, da escola é dedicado ao ensino. né E, e é interessante, porque provavelmente aquele livro, texto, aquele autor, Talvez não fosse o que o seu colega quisesse ter se aprofundado, né? Por isso que é muito difícil num modelo didático, onde todo mundo vai ser ensinado ao mesmo tempo, da mesma forma, por mais que seja de um jeito sensacional, né? Vamos, vamos dizer que é uma aula muito boa, mas por mais que ela seja muito boa, é, ela não vai contemplar a diversidade de interesses que a gente tem, seja porque a gente gosta daquilo, seja porque aquilo tem relação direta com aquilo que a gente está trabalhando, com o um projeto, com o nosso projeto de vida, enfim. Então, a escola para operar nessa lógica matética, ela precisaria dar tempo para as pessoas se desenvolverem e se aprofundarem naquilo que elas querem. É verdade que tem gente que não sabe ainda o que quer, né? Então para essas pessoas, você pode contribuir propondo trilhas, propondo caminhos, mas a partir do momento que um aluno já escolheu alguma coisa que ele quer, ele já identificou, essa pessoa precisa ter tempo para se dedicar àquilo. Então, esse tipo de princípio né, é que é, foi o que o te trouxe na obra dele, ele discute isso. Você quer princípios que favorecem a aprendizagem. Na minha tese, né, eu tô me achando muito chique aqui ao lado do Comênios e do Papert, trazendo uma, uma definição minha é, o que eu tô propondo é a matética como um paradigma né, porque é isso se a gente for como uma, uma visão de educação uma visão de como, como que deve acontecer a educação, ela é um paradigma por isso cabem diversos modelos pedagógicos diversas metodologias dentro desse paradigma. Então, é o paradigma por trás das experiências de educação centradas na aprendizagem, cujo protagonista é o estudante. E é engraçado que a gente fala educação precisa estar centrada na aprendizagem, o protagonista é o estudante, isso está no PPC de todas as escolas, de todos os cursos, e no PPP de todas as escolas que eu conheço. Agora, na prática, quantas escolas que realmente é, estão centradas na aprendizagem e colocam realmente o estudante como protagonista. É isso que a gente precisa. Que bom que, pelo menos, acham que isso é uma boa ideia, porque houve um tempo que nem isso era, era uma realidade. Hoje, pelo menos, as pessoas acreditam que isso é bom. Agora, daí a colocar isso em prática, é que é o grande desafio, que é possível, mas é o um grande desafio. Vamos, vamos avançar um pouquinho aqui. Nossa, já oito e meia. Eu faço uma atividade com os meus alunos. Eu é, é, tenho uma disciplina na pedagogia que chama Educação, Mídias e Tecnologias. E uma, um, uma das atividades, assim, uma proposta de, de gatilho para a gente discutir é, experiências de aprendizagem, inovação pedagógica, é a gente refletir sobre as experiências que a gente teve de aprendizagem que eles pudessem olhar para a sua trajetória e tentar identificar é, situações, enfim, que eles tenham vivenciado algo que tenha sido diferente, que tenha marcado, que tenha despertado interesse. E, assim, é, eles sempre relata, professora, como é difícil a gente lembrar Sim. disso, porque a gente, a gente lembra da trajetória, a gente lembra da gente... É, é, Tendo, assistindo aula oh. e fazendo prova, é, então, é isso. isso é muito complicado, né, a gente tá no século 21 ainda discutindo isso, né, e, e como é, os cursos de formação inicial ainda é, é, precisam é, discutir essa, essa problemática, né. E mais do que isso, Day, não é só discutir, porque muitos discutem, precisam mudar essa lógica, eles precisam trabalhar a partir de um outro paradigma, os alunos da, da, que estão fazendo formação inicial na área de educação, precisam vivenciar como alunos desse, desse curso, um outro paradigma. Não adianta ele falar de inovação em educação, falar de matética sentado vendo o professor. Na verdade, ele tá ouvindo o professor falar sobre isso, né? Precisa mudar. E, e, esse, e isso, esse é o desafio, na verdade, é só esse o desafio que a gente tem aí pela frente, né? Difícil. <risos> Mexe que que... com muitas coisas, né? Exatamente, mexe mesmo. É, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? O que, hum. que eu considero esses desafios, né? O que, que são as principais características aí que eu considero da matética? Primeiro, ela parte da singularidade, da individualidade do projeto de vida do estudante. Esse é o ponto de partida. Não é que vai ficar só na singularidade... É... Dai, você tá por aí... Estou oh, sim, só vou deixar você na ah. tela um minuto. <risos> Fica tranquila. Caiu aqui a conexão. Não, tá bom, então pode sair daí. Mas é, ele parte da singularidade, da individualidade, do projeto de vida. O que, que isso significa? Não é que... ...vai trabalhar sozinho dentro da escola, enfim. Não é isso. Mas é que a experiência de educação precisa começar aí, né? começar nos estilos de aprendizagem de cada inteligências nos interesses se não começar daí é, não vai ser uma aprendizagem significativa, vai ser isso uma, a memória que a gente vai ter é só de o, os, os melhores anos da nossa vida né como o próprio Comênios disse na didática magna é, a gente passa os melhores anos da nossa vida ali sofrendo sentado ouvindo um monte de gente falar de um monte de assunto que não interessava a gente, né? Sei lá, 10% daquilo que foi falado interessava, o restante não, né? Então, isso não tem nada a ver com experiência de aprendizagem significativa mesmo. É, então, dentro dessa da matética, o estudante, isso é um, é um aspecto central que eu considero, o estudante ele se torna protagonista, não apenas em relação à metodologia e à avaliação, porque a gente hoje é muito fácil falar, não, vamos trabalhar com projetos, e aí o estudante é que vai ser o protagonista, é, não é bem assim, né, quando a gente fala de metodologias ativas, vamos lá no espaço maker, e o estudante vai pôr a mão na massa, ele vai fazer, vai fazer o quê? Ele vai fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele está interessado, ou ele vai fazer aquilo que o professor Decidiu que ele tinha que fazer. O quê? Aquilo que, as perguntas que ele fez, ou ele vai responder as perguntas que o professor elaborou, né? No fundo, quem manda é o currículo. E quem define o currículo, muitas vezes não é nem o professor, embora o professor tenha a... Quando chega na sala de aula, né? É ele que vai fazer essa transposição ali, é, para levar para o aluno aquilo que, que ele acha relevante. Mas então, falar de protagonismo, quando você está falando de metodologia, ou de mesmo de avaliação, não, tá bom, vamos fazer uma avaliação, autoavaliação, você avalia, tá, aí a sua nota vale 10% da nota final, não é verdade, né? Porque aí, ou então, vamos fazer um projeto, um trabalho, você vai fazer um trabalho, o trabalho vale dois pontos, a prova, vai continuar valendo os oito pontos. Então é essa a lógica, todo mundo finge que existe um protagonismo que realmente é o aluno que está no centro, quando não está. O que, que a gente precisa mexer? O currículo. É ali que a gente precisa mexer. No mínimo, flexibilizando esse currículo, no mínimo. A gente oferece um conjunto de coisas e a gente diz para o aluno, mas você pode escolher o que, que você quer primeiro. Onde você quer se aprofundar mais? Dá para pular alguma parte? De repente dá, né? Tudo bem, vamos, vamos negociar isso, vamos conversar sobre isso, né? No caso de Sudbury, é, não tem nenhum currículo, né? Então, quer dizer, não tem um currículo proposto, o aluno define tudo sozinho, né? É, no, meu, no meu modelo que eu, que eu defendo de, de educação, eu não sou tão radical, embora seja, sim, a maior fã de Sudbury, mas eu, não, não no meu modelo... É, pedagógico que eu penso, eu penso no, no modelo dialógico mais freiriano, trabalhando com essa parceria. Afinal de contas, eu sou uma parceira sua, experiente nesse assunto. né Você vai está você estudando para ser professor, mas eu já sou, já estou trabalhando nessa área há algum tempo. Eu acho que eu posso contribuir até com as suas escolhas, com base na minha experiência. Não que eu sei tudo, porque a sua experiência não vai ser igual a minha, mas eu posso dividir com você isso e te ajudar. Né? E, e tem coisas que eu vou falar, olha, cara, mas não dá para você sair daqui sem ter uma noção disso daqui, pelo menos, isso eu sei que isso é muito básico, mas eu tenho que ser honesta, para dizer, olha, mas aquilo lá, aquilo lá não precisa, depois você aprende isso daí em outro momento, mais para frente, né, porque a gente também tem isso, tem professor que, que fica ali querendo vender o peixe dele, né? fica querendo disputar espaço, território com os outros de outras áreas, para dizer, a minha área é mais importante, e daí ele enfia um monte de coisa que não é importante ali, porque ele diz que aquilo é importante, porque tem que defender a área, né, e, e aí ele não está sendo honesto, realmente fazendo essa análise crítica junto com o aluno dele, para eles descobrirem o que, que realmente ali é importante, né? Então, por isso que o modelo que eu gosto de, de flexibilização curricular é esse modelo dialógico, da gente conversar juntos, discutir, deixa eu entender o que, que você está entendendo que é isso, deixa eu compartilhar o que, que eu estou entendendo que é isso, e aí a gente juntos pode é, pensar. E não, e não igual para todo mundo, né? Com cada aluno isso pode se desenvolver de um jeito diferente. De certa forma, as trilhas ali propostas para o ensino médio, elas seguem essa lógica, né? É lógico que entre a concepção e a prática lá na ponta, você tem um monte de distorção, você tem um monte de, de coisa que, enfim, foge do ideal. Mas o princípio é interessante, é justamente de você tentar respeitar um pouco essas diferenças, as singularidades aí dos estudantes. Então, sempre que eu falo disso, eu gosto de enfatizar a matética, ela não se restringe a metodologia e à avaliação. Ela vai mexer no currículo, e ela vai mexer nos papéis dos professores e dos estudantes, e aí com isso ela mexe nos espaços de aprendizagem, ela vai afetar toda a estrutura, na verdade, não tem como você pensar num modelo de educação que que é personalizado, que o aluno escolhe o percurso que ele quer, ele escolhe como é que ele vai aprender, e aí eu monto uma escola cheia de sala de aula para o professor ficar falando. Falando para quê? Para quem? Sobre o quê? O curso está querendo aprender de uma forma diferente. É curioso que nesse sentido, a pandemia trouxe aí uma, uma ruptura nesse modelo sala de aula, escola, cinco horas por dia preso ali, e abriu possibilidades para a gente pensar outros caminhos, outros usos do tempo escolar, e, no entanto, muitos professores estão tentando fazer à distância aquilo que eles faziam presencialmente, fechando, mantendo os quadradinhos, os tempos, as aulas, os ensinos, enfim. É, em vez de aproveitar essa circunstância totalmente, enfim, que, que desestruturou totalmente a lógica que, que, que vinha é, vigente ali dentro da escola física, mas é isso, a mudança está dentro da cabeça, não está lá na escola, não é a parede, não é a sala, a carteira, não é isso. O problema está dentro da nossa cabeça, então é isso que precisa mudar primeiro, né? Essa e eu concepção. acho que isso está na sociedade também, né, Paloma, porque... Essa questão, assim, dos professores, eu percebo que tem uma cobrança da sociedade, tá? O professor não tá dando aula, né? O professor não tá trabalhando. É, então, se a gente faz, propõe uma atividade é, assíncrona, que o, que o aluno tem um tempo, né, de criação, de pensar, de pesquisar, aí você, você vai ser taxado é que, que você é que, não está tá tá trabalhando. Está trabalhando, é, né? tá trabalhando. Então, é muito complexo porque isso está enraizado também na sociedade, nas famílias. Né? Então, a gente espera que o professor ensine e que as crianças aprendam com esse ensino e que tem que ser daquele jeito. Então, assim, é... Eu estou muito curiosa para saber o que, que você vai propor aí também na sua tese. Eu já vi aqui as pessoas falando <risos> também que estão curiosas para ler sua tese, porque dentro da sociedade, do modelo, né, dos sistemas que a gente está inserindo, que são tão rígidos, e a gente vê né, os currículos nas universidades, embora construídos de forma coletiva, sempre tem essa coisa, ah, eu quero essa disciplina porque é a área que eu trabalho, enfim, é essa coisa de puxar a sardinha e de não se pensar numa formação é, global e, e uhum. muito olhando para si mesmo e daquilo que eu sei ensinar, né? Exato, é bem complexo. É, eu estou vendo aqui uma pergunta da Ada, eu estou aqui com, com o YouTube aberto aqui, eu, eu queria falar dessa, dessa pergunta antes de, de continuar os meus slides, porque eu acho que, que é bem bacana falar sobre isso. Ela, ela falou, dentro da sua proposta, como podemos cobrir o currículo onde precisamos preparar o aluno para uma determinada avaliação, exemplo, o Enem, né? A pergunta que a gente faz é, esse é o projeto do aluno? O aluno está querendo se preparar para o Enem? Porque se ele estiver querendo se preparar para o Enem, querida, ele vai se preparar para o Enem. Com a sua aula, ou sem a sua aula, ele vai se preparar para o Enem. A questão é se isso é relevante para ele. E é isso que a escola ela não respeita. Na verdade, a escola e os pais não respeitam. Porque os pais querem que a escola prepare esse aluno para o Enem. e a, Pelo menos a maior parte, ou para o Enem, ou para qualquer outro vestibular. O problema está nisso. Ninguém está perguntando para o estudante se é isso que ele quer, né? Se ele sente essa necessidade. Porque é, um dos princípios matéticos propostos por Papert é que a aprendizagem que é importante é aquela que nos ajuda a continuar aprendendo pelo resto da vida. É isso. A gente precisa aprender a aprender. Que é lá, um, dos, um dos quatro pilares do Jacques Delors, lá no, do, dos quatro pilares da educação, da Unesco. É, para eu aprender, para eu conseguir aprender sozinha, eu preciso desenvolver algumas competências, algumas capacidades. Se a escola me ajuda a desenvolver essas capacidades, então, a partir do momento que eu falo, eu quero me preparar para o Enem, ou eu quero me preparar para uma universidade no exterior, ou eu quero me preparar para ser empreendedora, eu não quero fazer uma faculdade, eu vou, eu vou empreender, ou... O que quer que seja o projeto que esse aluno definir, ele vai ter os recursos de que ele precisa para aprender. Então a gente percebe isso, e, e daí ele pode até eventualmente dizer, ah, vou procurar um cursinho popular, um cursinho intensivo, que vai me ajudar no meu foco, porque o que muda tudo é quando o aluno está interessado em fazer aquilo, porque aquilo é significativo para ele, porque aquilo... Faz parte do projeto de vida dele. Não adianta nada eu gastar três, quatro, 10 anos é, transmitindo uma série de conteúdos para preparar um aluno para passar num vestibular se ele não está interessado em fazer aquilo. Ele não vai aprender. Ele não vai conseguir passar no vestibular. Então, a gente gastou todo o nosso tempo, a nossa energia, a nossa paciência, a nossa saúde fazendo algo que não ajudou o aluno a realizar o que ele queria, que eu, eu nem sei o que ele queria, porque eu nem perdi tempo perguntando para ele o que ele queria. De repente, ele queria criar uma banda de rock, de repente, ele queria, sei lá, o que, que ele queria fazer, queria ser jornalista, ele queria, não sei, enfim. É, ele queria ser um youtuber, ele queria ser uma, um, um digital influencer, sei lá. Então, eu, eu não ajudei o aluno, perdi muito tempo, ele perdeu o tempo dele, e a gente não saiu do lugar, então... A gente finge que está fazendo alguma coisa com esse propósito de preparar para o vestibular, mas a verdade é que nem isso a gente está fazendo. Se, se fosse, se a gente estivesse fazendo isso, não estaria nem sobrando vaga, a gente tem sobrado vaga. Eu trabalho no Instituto Federal, sobra vaga, né? Tem um, um, um índice de evasão imensa nos cursos das universidades públicas. Por quê? Porque as pessoas estão entrando lá sem querer entrar. Aquela meia dúzia, aqueles... Aqueles que conseguem entrar, porque também é isso, tem, tem vários tipos de inteligência, tem vários tipos de, de, de estilos de aprendizagem, as pessoas têm, enfim, é, são diferentes, e aí entra aquele que não queria estar ali, aí ele entrou, e daí ele tem que sair, porque não, não fez sentido aquilo na vida dele, né? Então, na verdade, está tudo errado, né? A, a, o buraco é muito mais embaixo, e, e aí a gente, a, às vezes, fica preocupado com não conta disso, sendo que não é real. A educação básica precisa dar conta de ajudar o aluno a descobrir qual é o projeto de vida dele. Isso agora está lá na BNCC. Vamos olhar para isso? A partir do momento que entrou isso no projeto de vida dele, então ele pode fazer uma trilha assim, preparação para o Enem. E daí ele vai. E aqueles que quiserem isso, eles vão aproveitar muito todos esses conteúdos. Não sei se vai ser na aula que a gente dá. Às vezes vai ser no Khan Academy, né? Os vídeos aí que estão disponíveis, a Fundação Lehmann traduziu aí para o português, tem o projeto, a parceria para traduzir para o português, e aí? Está naquele assunto que é melhor do que eu até, naquele assunto específico. Né? Então, é, a gente pode ajudar o aluno de outras formas, e, e o mais importante é ajudá-lo a descobrir mesmo qual é o projeto de vida dele. Isso sim, é, pode ser que ele termine o ensino médio sem descobrir também, tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. Né, tem o seu, o seu momento, eu tenho duas filhas, uma desde pequena já sabia que queria, fazer, queria ser perita criminal, então ela seguiu toda a caminhada dela, foi nessa direção. A outra, ela, seis meses antes de terminar o ensino médio, ia fazer moda, daí mudou para arquitetura, depois engenharia florestal, acabou fazendo gestão ambiental, depois que se formou na faculdade, foi fazer um curso técnico de design de interiores e se encontrou, né? Quer dizer, ela já tinha, com 20 e poucos anos, é que ela começou a trabalhar na área. Então, quer dizer, as pessoas são diferentes. Eu demorei também, eu só entrei na educação com 25 anos. É, antes disso, eu também fiquei meio perdida, enfim. É, as pessoas são diferentes, então a gente não tem que esperar. Mas como que a gente pode mais ajudar o aluno? Ajuda, apontar caminhos, mostrar possibilidades, deixar que ele experimente é, essas possibilidades, para ver se ele se identifica com alguma delas. E que também pode mudar, né, gente? Hoje a gente... Antigamente se vivia 40, 50 anos, hoje a gente vive mais de 100, será que a gente vai ter que ficar com uma profissão só a vida inteira? É, tem tantas coisas que a gente pode aprender ao longo da vida, então a gente precisa desencanar disso, desencanar de curso superior, de fazer uma faculdade, sair do ensino médio, correr para a faculdade, porque esse é um caminho uma possibilidade de caminho que tá longe de ser o melhor para todo mundo. Minha filha, por exemplo, perdeu ali os anos fazendo a graduação, lógico, nunca perde totalmente, você sempre aproveita, mas por quê? Pressão social, ela tem que fazer uma faculdade, tem que fazer, mesmo que ela não saiba o que quer fazer. Daí, quando ela descobriu, ela voltou para o ensino médio, olha que curioso, ela não foi fazer uma faculdade de design, ela foi fazer um curso técnico, porque o tipo de formação do curso técnico era mais significativa para ela, então, mas se ela não fizesse o ensino superior, fizesse só o técnico, como é que a sociedade ia olhar para ela? Nossa, coitada, só fez curso técnico, não tem nem ensino superior, né? Então, sofre esse tipo de preconceito, porque é um curso técnico maravilhoso e é uma pressão social mesmo né e eu vejo assim eu tenho conheço muitas pessoas assim também dentro da família experiências que chegou a, a época né de prestar vestibular você tem que ir a qualquer custo prestar um vestibular escolher a sua profissão e depois de quatro, cinco anos, você perceber que não era bem aquilo que você queria, sabe? Então, eu acho que isso é, mexe um pouco com a gente também, né? Que está na universidade, que, que trabalha com formação superior, de entender qual o nosso papel também de ajudar os estudantes a se encontrarem, né? De pensar que a formação é muito além do conteúdo, da emenda é. que a gente trabalha, é então é, é, é, é muito mais amplo do que isso. Só a professora é Shirley mesma. também perguntou aqui, professora Paloma, como podemos construir, agir e repensar sobre diferentes estilos, ritmos, talentos, inteligências, se estamos aprendendo sobre uma técnica só <risos> <risos> agora? Olha, Shirley, qualquer momento é momento, né? Tem aquela frase, você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro, né? A primeira coisa... Ah, agora solta os meus slides aí, que eu acho que eu vou, vou responder o que ela perguntou. Foi assim, uma sintonia, eu sabia que ela ia perguntar isso. Então, eu diria, é, nesse mesmo, né? O primeiro desafio para mudança, que eu considero, o primeiro desafio, que parece uma coisa boba, saber fazer uma distinção entre ensino e aprendizagem. As pessoas não fazem essa distinção. Elas confundem ensino com aprendizagem. Então, se elas acham que ensino e aprendizagem é a mesma coisa, é uma coisa só, ou parte de um único processo, estão ligadas intrinsecamente, todo ensino produz aprendizagem, toda aprendizagem é fruto do ensino, então elas nunca vão conseguir operar, mudar as práticas dela, delas a partir dessa, desse paradigma matético. Né? então eu trouxe algumas frases, eu talvez tenha exagerado na quantidade, mas algumas citações, eu não vou ficar é, discutindo muito é, as citações para a gente poder avançar na conversa, mas eu, eu faço questão de trazer para mostrar para vocês que muitos autores, desde muito tempo, já vêm falando, sinalizando, gente, ensino é uma coisa, aprendizagem é outra coisa, e assim, embora eles tenham uma inter-relação, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, primeira coisa, eu trouxe aí o a proa e a popa da nossa didática será investigar e descobrir o método, segundo o qual, presta atenção aí, os professores ensinem menos e os estudantes aprendam mais. E daí ele continua, que nas escolas haja menos barulho, menos enfado, menos trabalho inútil, e ao contrário, haja mais recolhimento, mais atrativos e mais sólido progresso. Olha, século 17, em 1600 ele estava falando isso. É, ora, se ensino e aprendizagem fosse a mesma coisa, se eu quero mais aprendizagem, eu tenho que ter mais ensino, né? Não seria essa a lógica? Só que não. São coisas tão distintas que Comênios, lá no século XVII, já estava falando. A gente precisa descobrir um jeito de ensinar menos para que o estudante aprenda mais. Então, olha, dois processos distintos e um pode caminhar numa direção e o outro pode caminhar na outra direção. Passa aí para a próxima frase, Dai, por favor. É, esse é o Bernard Charlot, um, um, um professor da Universidade de Paris. É, o trabalho do professor não é ensinar, é fazer o aluno aprender. Ensinar não é a mesma coisa que fazer aprender. Ainda que muitas vezes para fazer o aluno aprender, o professor tenha que ensinar. Olha que bacana essa distinção aí. Vamos para a próxima, Dai, por favor. Agora do PAPERT. No contexto de uma sociedade dominada pela escola, o princípio mais importante da matética pode ser o... teoria aceita, que vem de saber que você pode aprender sem ser ensinado. E mais do que isso, com frequência, aprende melhor quando é menos ensinado. Então o PAPERT é mais radical. aprendizagem... Como ele diz, olha, você aprende mais mesmo quando você é menos ensinado, né, frequentemente. É, Cozinê é um dos, dos, é, dos educadores envolvidos no movimento escolar novista, lá no começo do século passado. A educação nova reside na substituição do ensinamento do professor pela aprendizagem do aluno. Olha que forte isso, substituição do ensinamento do professor pela aprendizagem do aluno ensinado, quer dizer, submetido à atividade didática de um adulto. Vai à escola para aprender o que significa exercer a... Cozinê, esse livro é, é da, da primeira metade do século passado. Ele estava falando isso para gente. Quem é o próximo aí? O Ivan Illich, não podia deixar o Illich de fora. O aluno... É desse modo escolarizado a confundir ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo. né? Ele está dizendo a escola confunde a gente e a gente começa a achar que aprendizagem significa ensino e não é isso. Assim como educação não é obtenção de grau, assim como competência não é um diploma, e assim como capacidade de dizer algo novo, não é falar fluentemente, em qualquer língua que seja. É, e eu botei mais uma do Irit aí que eu não resisti, é, que ele diz assim, a escola é uma instituição baseada no axioma de que a aprendizagem é o resultado do ensino. E a sabedoria institucionalizada continua a aceitar esse axioma. Apesar da evidência em contrário. Então, assim, se vocês acham que, que é uma ideia minha, que quem é essa paloma aí falando essa besteira, essa bobagem? Não, gente, tem um monte de gente boa, importante, que tá falando isso a... do Paulo Freire. E, e ele escreveu isso naquele livro dele. Um... Sociedade Sem Escolas, né, que veio para o Brasil com esse nome. Então, o primeiro desafio é fazer essa distinção. Se a gente não faz essa distinção entre ensino e aprendizagem, a gente não vai conseguir fazer essa mudança. O segundo desafio, Chile, e aí eu acho que é, esse daqui é um desafio legal, é colocar o ensino em seu devido lugar. Qual é o lugar do ensino? Porque assim, hoje o ensino ocupa o centro da educação. Tudo gira em torno do ensino. Né, os professores são contratados para ensinar, para dar aula, né, as salas de aula, os prédios escolares são construídos para ter aula onde o professor possa ensinar os alunos. Então, tudo hoje gira em torno do ensino. Ou Qual é, afinal de contas, o lugar do ensino? Avança aí, que eu acho que eu coloquei um slide para me ajudar a lembrar isso. <risos> Nossa, esse slide eu gosto muito dele. É, que ele fala assim, como é que a gente aprende, se não é pelo ensino, e o ensino está ali como um... ...aprender. Bom, como que a gente aprende fora da escola? Como é que a gente aprende no mundo real? A gente aprende observando, a gente aprende por descoberta, a gente aprende explorando, experimentando, a gente aprende sim por ensaio e erro, a gente aprende colaborando, a gente colabora com a aprendizagem dos outros, os outros colaboram com a nossa aprendizagem. Então, existem várias formas de aprender para além do ensino. O ensino é uma forma. E, curiosamente, é a única forma dessas que eu trouxe aí, onde o aprendente fica numa posição passiva. Fica ali sentado, ouvindo alguém ensinar para ele. Nas outras todas ali, ele é sujeito ativo. Ele, ele é o sujeito que exerce a ação. Ele é que observa, ele descobre, ele explora, ele experimenta, ele... No ensino é o professor que ensina para ele, ou alguém ensina para ele. Avança aí que eu coloquei uns, uns insightzinhos aí sobre ensino, né? Qual é o lugar do ensino? O que, que, que seria um lugar bacana para a gente colocar o ensino dentro da escola? Primeiro. Sabe essa lógica on-demand, que é esses Netflix, esses canais que tem da Disney e tal, onde não tem uma grade de programação que tem ali tudo, já tudo pronto, os horários, e daí eu, eu para eu consumir aquilo, eu vou lá e sento na, e sigo aqueles horários que alguém decidiu, tanto o que eu ia assistir, quanto é, que horas que eu ia assistir. A, a, a grade antiga de televisão é assim, né? Eu ainda funciono nessa lógica na televisão. Mas minhas filhas já não vêem sentido nisso, elas não veem canais de televisão, nem aberto, nem fechado. Elas usam a lógica on demand. O que que elas querem assistir? Que horas elas querem assistir? Que horas elas vão ter tempo para assistir? É assim que funciona. O ensino deveria funcionar nessa lógica. O aluno deveria me perguntar, me, me procurar e falar: "Professora, você pode dar uma aula para mim sobre isso?" Posso. Vamos combinar um horário que dê para a gente, vamos então, eu ofereço essa aula. E aí, do, do lado direito ali, que eu coloquei não obrigatório, funciona nessa mesma lógica. É, eu, já que eu vou dar essa aula para você, porque você está interessado em aprender sobre isso, eu vou abrir. Se você estiver interessado, entra aqui e assiste junto, né? Aprende junto, a, através do meu ensino. Então, não obrigatório, mas fica aí aberto o convite. Isso Seria um lugar legal da gente colocar o ensino dentro da escola. Outro lugar bacana de colocar o ensino é no assíncrono, nesse formato online. Por que, que a gente precisa marcar essa hora aqui? Lógico que às vezes a gente pode marcar, mas por que, que eu não disponibilizo um vídeo, ou meu, ou de algum outro especialista, um colega, enfim, ou um filme, ou sei lá, algum outro material que vai ajudar você a aprender sobre esse assunto? e você assiste na hora que você quiser. Por que, que tem que ser todo dia, das oito ao meio-dia, ou não sei lá, de que horário, X? Por que, que a gente tem que aprender sempre no mesmo horário, todo mundo junto? Por que, que cada um não pode aprender no horário que quiser? Né? É, por que, que o ensino não pode ser eventual? Por que, que... Então até a uma da tarde é ensino, ensino, ensino. Por que, que a gente não faz assim? Alguns dias tem ensino. Na maior parte do tempo, aprendizagem aí você vai ter o tempo para fazer o que você quiser, né? Outra coisa a respeito do ensino, é que ele pode ser oferecido por, pelos professores, mas também por outros especialistas, né? Como eu falei agora há pouco. Porque assim, gente, sério, eu sou professora, eu, eu estudo muito sobre várias coisas, mas eu não estudo sobre tudo. Coitado do meu aluno, eu estou falando de educação mesmo. É, eu tenho colegas que são, conhecem de forma muito mais aprofundada temas de educação do que eu, determinados temas. Né? Então, por que, que eu vou dar aula desse assunto e não eu, eu peço para esse meu colega vir dar uma aula sobre esse assunto, já que ele é um especialista nesse assunto? E outra, por que não entre pares, né, que é a proposta ali do cantinho? Por que, que os próprios alunos não ensinam os alunos, não dão aulas né? Porque a gente sabe, como professor, que quando a gente vai dar uma aula, a gente aprende muito bem, a gente tem que aprender né, para poder dar aquela aula. Se os nossos alunos tiverem que dar aula sobre um assunto específico, eles também vão ter essa oportunidade que a gente tem de aprender. Então, o lugar do ensino, para mim, seria esse. Eu acho que seria um bom lugar e ele poderia contribuir muito com a aprendizagem dos alunos dentro da escola, se ele ocupasse esse tipo de lugar. Saísse do centro, saísse do palco central, né? Tem só mais dois, acho que mais dois desafios, tá? Ai, por gentileza, para a mudança aí que eu coloquei. Vai passando aí. Deslocar o protagonismo do professor para o estudante. Isso é complicado, não, não só por uma questão de vaidade, também existe isso, né? Mas não é só por isso. É porque a gente sempre fez desse jeito. A gente está acostumado. É a lógica que a gente tem. Isso sai pelos nossos poros. Que trabalho. Eu acredito. Eu respiro matética. Essa concepção. Trabalho com projeto. Vejo. Eu tô lá professorando de novo, sabe? A gente se pega porque porque a gente sempre fez aquilo, né? A vida inteira, a gente foi aluno naquele formato, a gente se formou naquele formato, a gente trabalhou, como você disse, né, Shirley? Agora, só agora que eu tô conhecendo a matéria, antes disso eu trabalhei nesse formato, como é que eu mudo agora? Tem que ser um, um processo, você tem que ir, até que começa a te incomodar, né? E mesmo quando você se pega ali, professorando, você vai falar, opa, é, não, vamos, vamos propor uma outra coisa, e daí a gente vai mudando. É um processo, não precisa ser artificial também. Tem que ser uma coisa natural. A gente tem que mudar por convicção, revisitando mesmo, refletindo, não, reflexão e ação. Se a gente mantiver é, faz refletindo sobre o que a gente faz, mudando a prática, refletindo de novo, aí a gente consegue implementar essa mudança. E o último desafio aí que eu coloquei desconstruir essa lógica vigente, vigente da, da organização escolar. Dá para a gente continuar no mesmo prédio, não é que tem que derrubar os pré o prédio, tirar todas as paredes, não precisa disso. Mas a gente vai precisar ressignificar esses espaços que tem na escola. né? Recreio, a gente pode usar em outros momentos. A biblioteca que tinha aula para ir, horário de biblioteca. Não, ele pode ir, de repente ele quer ficar lá um tempo... Tá, dentro do roteiro dele, faz sentido ele vai para a biblioteca. Então, é, é, é um pouco essa a ideia, a gente ressignificar os espaços. No começo incomoda, incomoda os colegas, né, que falam, nossa, mas estão aí, um monte de aluno fora da sala de aula, que bagunça é essa? Incomoda um pouco no começo. Mas, aos poucos, a gente vai mudando a cultura mesmo, sabe? É um processo. A gente só não pode nunca começar a mudança porque não está pronto ainda, não. Nunca vai estar tá pronto. A muda, a, toda a inovação, ela começa com a ação. E daí você repensa o que você fez, avalia, melhora, aperfeiçoa, abandona algumas coisas né, que não, não tiverem sentido, e daí você continua. Mas é, depende de uma ação nossa. E, gente, posso falar? Se é difícil mudar para qualquer personagem na educação, é, para nós é o menos difícil. Para um diretor é muito mais difícil mudar, porque ele não está lá na sala de aula, não é ele que faz o negócio acontecer. Para os pais é muito difícil mudar, eles estão fora da escola, eles não conseguem entrar lá para fazer a mudança. Nem os alunos, coitadinhos, que estão tão acostumados com esse modelo hierárquico, onde eles são os últimos a falar e os últimos a opinar, no fundo, é muito difícil eles também promoverem a mudança. Nós, professores, temos muito mais poder nas nossas mãos, por mais que seja difícil, mas nós temos muito mais condições de promover essas mudanças. Porque essa é a verdade, nós, nós temos esse poder dentro da escola. Então, é, eu, eu gosto muito de investir nos professores. O trabalho de formiguinha tem que acontecer com os professores. Gestor, muitas vezes, ajuda só não atrapalhando, por exemplo, ele já ajuda. É, agora, professor, não, o professor é a pessoa que vai fazer mesmo a, a essa coisa acontecer. É isso, Chico. <risos> eu deixei aí esse O que Quereis Saber inspirada no, no Zé Pacheco, porque eu imaginei Sim. que eu conseguiria falar esses slides ali em 15 minutos, e daí eu ia uhum. falar em que, o que vocês querem, né? Mas então já passou das nove, <risos> então <risos> agora já foi. <risos> Ai, Paloma, gostei muito dessa última, dessa última fala sua, né, que, que fala da importância de nós, professores, iniciarmos ações é, que, que tragam essa mudança, que ajudem os nossos colegas a perceberem a mudança, é, e, assim, por mais que seja difícil, talvez o único caminho para a mudança seja esse, né? A gente não pode esperar que exista uma política nacional de, de transformação dos currículos que vai tirar o foco do ensino e colocar Isso na aprendizagem. É a esperar que todos os currículos da, dos cursos de licenciatura sejam... É, totalmente transformados, né? Que os currículos da educação básica sejam transformados, né? Então, eu acho, assim, que nós, conhecendo esse paradigma, é, conhecendo todas essas experiências dessas escolas que você citou os exemplos, né? Tem vários documentários que mostram, inclusive tem um da Riverside School, que é muito interessante, que a, a, a designer que criou a escola, ela fala... Ah, o que as pessoas mais perguntam é se os alunos são aprovados nos vestibulares, se eles conseguem é. É, responder é, questionários de múltipla escolha. Sim, eles é. conseguem, eles vão muito bem. eles. E eles têm um plus a mais, né? Que é eles conseguirem trabalhar naqueles projetos que, que lhes interessam, aquilo que move eles, né? É. É, os quatro P's lá, a paixão, né? Ah, projetos pares e e o pensar brincando do da aprendizagem criativa sim. então eu acho que cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande sobre o nosso contexto sobre aquilo que a gente tem poder para mudar né que é cada semestre cada ano a gente tem ali a responsabilidade de uma quantidade de estudantes que a gente pode impactar a formação deles de uma forma totalmente diferente. Então, é, eu sempre fico com muita esperança, e Assim, eu gosto de, de, nos grupos que eu faço parte, e nos projetos que eu trabalho, sempre trazer essa discussão, trazer essa... É, colocar essa pulguinha atrás da orelha de todo mundo, para que cada um consiga, né, é, subverter essa lógica que a gente está inserido, né? Isso mesmo, Daya. fazer. Ai, travou um pouquinho o que você falou por último, desculpa. Tá, não, é, eu disse, é isso, a gente tem que fazer, está é, nas nossas mãos, né, por mais, é, é um movimento, né, a gente tem vivido esse movimento de renovação na educação, esse, a gente está num momento privilegiado para fazer essa mudança, mesmo antes da pandemia, mas eu diria que a própria pandemia pode ajudar a gente. O fato de sermos professores, de futuros professores, é um diferencial muito grande, a gente tem um impacto maior ainda. Então, vamos fazer. E assim, sem medo de errar, porque, gente, primeiro... Errar, a gente vai errar mesmo, né? Ninguém, ninguém é, pode achar que, que, que a gente é infalível, que, que, a gente, né, que tudo é perfeito, nunca vai ser. E segundo, gente, mais equívocos do que o modelo vigente tem de educação, é impossível a gente errar tanto quanto as pessoas estão errando nos últimos 300, 400 anos, né? Então, é, é, é, é assim, a melhor oportunidade que a gente tem para mudar é agora. Qualquer acerto que a gente fizer vai ser lucro, né, Paloma? Mesmo. Paloma, muito obrigada. Foi muito boa essa conversa. A gente podia ficar aqui mais umas duas horas destrinchando tudo isso. E a gente quer ser convidado para a sua defesa online. Ai, que <risos> tá certo, vamos pra combinar assim. Para a gente ler o trabalho, assim, algo que, que me interessa bastante, eu acho que a gente tem um grupo aqui também bem interessado em aprender mais, em conhecer mais sobre isso, e esse projeto está despontando mais pessoas aqui, todo mundo... É... É, aqui comentando no chat, né? A Ada falou que não colocou só uma pulga, mas sim uma família inteira. <risos> é justamente isso, eu acho que a gente tem que a gente tem que se incomodar com o que está posto para a gente conseguir é, fazer diferente, né? Sempre, eu sempre falo, né? O nosso foco é a aprendizagem dos estudantes, e o que, que a gente pode fazer para melhorar esses processos, né? cada um dentro do seu contexto, com as ferramentas que tem, a gente sempre tem uma alternativa para fazer diferente, e isso é muito importante. Muito obrigada mais uma vez Imagina. por você eu que ter estado com a gente. Eu super agradeço, Dai. assim, eu quero muito participar de outros momentos com vocês, eu falei para você já em off, é, para mim é um bálsamo ter essa oportunidade mesmo de conversar, de conversar com pessoas que estão trabalhando de fato com a mão na massa na educação, isso é o que eu mais gosto, eu gosto mais de... quem pensa a educação dentro da, da torre de marfim, né? Uhum. Esse trabalho mesmo da ponta, então eu só preciso conseguir terminar a minha tese agora. <risos> e daí, assim que eu terminar, eu espero que a gente possa fazer muitas parcerias, aí, mais até institucional, o Instituto Federal, com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu acho que vai ser bem legal, tá bom, gente? Muito obrigada é, é... a vocês aí que ficaram aí participando <risos> dessa conversa, fazendo essas perguntas, essas provocações. Obrigada mesmo, foi um privilégio aí estar com vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada por terem participado e a gente continua essa conversa lá no nosso curso. Um abraço para vocês <risos> e uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.